Olá pessoal, tudo bem? Prazer. Meu nome é Wellington. Eu vim aqui para falar sobre o pau de cavalo Caps. Se ele funciona mesmo, se ele vale a pena para você. Se você está pesquisando sobre esse produto, você quer no vídeo certo. E eu vou deixar um alerta muito importante que você tem que saber sobre o pau de cavalo Caps. Então fique comigo até o final do vídeo. Senão você pode prejudicar a sua saúde e perder o seu dinheiro também. Bom, pessoal, eu fiz o experimento do pau de cavalo Caps durante 5 meses. Tá? Tive resultado positivo, que eu tava numa época do meu casamento, que eu tava tendo ejaculação precoce, tá? Eu tava ejaculando muito rápido, e isso estava colocando em jogo o meu relacionamento com a minha esposa. Porque eu não tava fazendo ela feliz na hora H, entendeu? Então, eu procurei a solução na internet sobre suplemento algo natural, e caí na página do pau-de-cavalo caps eu fiz uma pesquisa, né, se realmente funcionava, vi muita gente falando bem do pau de cavalo caps Que é um suplemento 100% natural que entregava em todo o país É aprovado também pela Anvisa e o site também era seguro, né, que é um site seguro que a gente também tinha que analisar E eu fiz o pedido, chegou na minha casa rápido, numa caixa discreta, tá, não vem com o nome do pau de cavalo caps Vem com o teu nome e endereço quando chegou em casa eu comecei a tomar duas cápsulas, naquela época eram duas cápsulas por dia. Eu tomava um na janta, outro no, no, na, um no almoço e um na janta, perdão, dez minutos antes de cada refeição. daí é, Passando três semanas, pessoal, eu já estava curado já da minha ejaculação precoce, as minhas ereções estavam mais fortes, eu estava mais seguro na hora do ato sexual com a minha mulher, não estava passando mais vergonha isso nossa me deixou muito feliz e quando eu terminei o tratamento completo eu teve um, um aumento peniano também e eu percebi também que a grossura do pênis ele também teve uma diferença aumentou um, um tamanho e a grossura bem bem agradável né para meu ver foi ótimo para mim e o alerta que eu falei para vocês no início do vídeo que esse produto ele está sendo falsificado isso mesmo principalmente aqui no nosso país, que tem muita falsificação, ele está sendo muito falsificado na internet, em sites maliciosos, quando você digita lá no Google, tem uns preços lá que muito, muita gente cai por causa que está um preço mais barato, daí acaba comprando por ser mais acessível o valor, e acaba chegando na casa da pessoa e não é o produto original, então acaba, é, o barato acaba saindo caro nesse caso. E não compre também nem no Mercado Livre, nem no LX. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o site oficial original do pau-de-cavalo Caps. Eu fiz esse vídeo aqui para esclarecer isso para você que está me assistindo, para você não cair no golpe. Tá certo? Tamo junto, até mais!